Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma live com o propósito de é, divulgar o livro Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize os seus resultados. Bom, semana passada estava voltando o Covid, com uma certa dificuldade de falar. Né? Em algum momento ainda tivemos um problema é, é, é, técnico com o áudio, mas eu estou muito empolgado hoje por poder compartilhar um assunto que é um dos capítulos é, do nosso livro. Acredito que o assunto em si já traz entendimento, pode abençoar, edificar a sua vida, né? além de também servir de divulgação é, do próprio livro. Antes de começar é, é, a falar, a compartilhar, eu gostaria de pedir que você que está nos acompanhando aí, né, pudesse talvez ir compartilhando aí nos comentários, né, a cidade e o estado de onde você está nos acompanhando. Né? A gente é, quer poder ter aí uma, uma noção né, de, de, de onde muitos de vocês estão nos acompanhando nessa hora. Também é um bom momento para você é, compartilhar aí o link da live com outras pessoas, já nesse início, para que eles também possam né, se unir com a gente e possam também nos acompanhar. Bom, uma das coisas que eu gosto de fazer quando estou decidindo né, ler, às vezes até mesmo comprar um livro, é dar uma olhada no índice, né, o conteúdo que é apresentado e a forma como é construído. Então, quero mostrar aqui o, o, o índice, o sumário do livro, né, que tem oito capítulos. O primeiro deles se chama Revelação e Realização. O segundo, dois tipos é, de revelação. Terceiro, Como Deus nos vê. Quatro, identidade transformada. Cinco, poder da autoimagem, que é o assunto que eu quero resumir aqui hoje. Né? Depois, seis, não pensar além do que convém. Sete, não pensar aquém do que convém. E oito, terminamos falando sobre a capacitação divina. Né? Como a ideia é falar sobre identidade, que a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos, na nossa identidade. E o como identidade acaba afetando a nossa produtividade, eu achei importante tirar um tempo para ter essa conversa a respeito do poder da autoimagem. Eu sei que, muitas vezes, terminologias como essa, né, falando de autoimagem, que são é, é, muito usadas na psicologia, geram, às vezes, um certo desconforto para algumas pessoas, quase como se a gente não pudesse fazer uso disso quando falamos de princípios bíblicos milenares, né, que é, nos foram revelados e comunicados antes mesmo da sistematização de alguns desses princípios da própria psicologia. Eu quero tomar é, é, a liberdade de ler é, é, é, dois parágrafos aqui, introduzindo essa ideia do, do, do conceito da abordagem de psicologia. Né? Eu digo assim, alguns irmãos na fé sentem-se profundamente incomodados quando percebem certas similaridades entre expressões utilizadas no ensino ou na pregação bíblica com os termos empregados na psicologia. Acredito que devemos ser cautelosos com os extremos. É por isso que, particularmente, confesso que também me incomodo com algumas questões, como, por exemplo, a exagerada psicologia a exagerada psicologização, vou colocar entre aspas aqui, do evangelho, por parte de alguns. Em contrapartida, isso não significa que, quando a psicologia não estiver em conflito com os valores bíblicos, que não, poss não possamos considerar, e até mesmo segundo as escrituras, avaliar algumas conclusões desse importante ramo do conhecimento. A, psicolo a psicologia se atém especialmente ao estudo dos aspectos do comportamento humano e de seus processos mentais. No geral... A ciência nos presenteou com várias descobertas importantes que se deram dessa mesma forma, como a compreensão da lei da gravidade, por exemplo. Ela, assim como tantos outros avanços e descobertas científicas, veio à tona a partir da observação e da constatação de um determinado princípio que em qualquer época e lugar seguirão se repetindo. Não há um texto bíblico que defina claramente a lei da gravidade, mas o reconhecimento dela está espalhado em toda a escritura, onde encontramos referência de coisas, até mesmo pessoas caindo. Né? Uma amostra disso foi a ocasião em que Satanás, na tentação de Jesus no deserto, sugere, fazendo, no caso, uma aplicação distorcida de um outro texto bíblico, que Jesus se lançasse do pináculo do templo, como se os anjos fossem simplesmente suspender o princípio e a lei da gravidade, e você conhece a história, Jesus responde e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Nós percebemos que, de forma alguma, a ação de Jesus é dizer, não, essa coisa de lei de gravidade é mundana, é, é, é secular, é natural, não tem nada a ver com o reino de Deus, não foi o próprio Deus que criou. Né? as pessoas e as ciências que, por meio da observação, constataram e reconheceram isso, apenas apontaram e denunciaram né? a existência de um fato. É quase a mesma coisa, querer dizer que semeadura e safe é um assunto só da agronomia, né? quando, na verdade, ele é um assunto bíblico, quer a gente fale de um plantio e colheita natural, quer a gente fale de plantio e colheita espirituais. Né? Eu, no ano passado, fiz... Uma, uma cirurgia no meu joelho, foi conhecido de muitos, eu me lembro de ter mandado para o médico ortopedista que faria a cirurgia, um dia o seguinte, versículo, perguntando se ele já tinha reparado nisso. Em Ezequiel, capítulo 30, verso 21, Deus diz assim, Filho do homem, eu quebrei o braço de faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para que seja tratado com remédios, nem posto numa tala, para tornar-se forte o bastante para empunhar uma espada. Isso está lá em Ezequiel 30, 21. É, nós percebemos que séculos, muitos séculos antes de Cristo, nós já estamos falando da medicina dos egípcios, é, dos egípcios que era avançado, né? Deus mencionando o fato de que quebrou o braço do faraó, de que ele não foi atado, não foi colocado numa tala, não foi tratado com remédio, está falando sobre a importância não só de se recuperar, mas se tornar forte o bastante para empunhar uma espada. Né? Muitos dos princípios da ortopedia usados hoje já estavam sendo empregados e mencionados nas escrituras. Nós não precisamos tratar o assunto necessariamente como espiritual, e nem precisamos né, afastá-lo, é quase como se a gente dissesse que a recuperação de um osso não observa ou não segue esses mesmos processos. Então, com o devido cuidado, né, evitando os extremos de se exagerar a psicologização do evangelho, como eu tenho chamado, onde alguns parecem assim, ah, se a psicologia fala disso, então a Bíblia está validada. Não, para nós, a perspectiva é justamente o oposto. Né? a psicologia naquelas áreas onde ela constata por meio da observação aquilo que a palavra de Deus já falava, para nós é algo muito simples de lidar e aceitar. Então, eu gostaria né, de intencionalmente usar o tema aqui, não só da autoimagem, mas o poder da autoimagem, a forma como nós nos vemos. Se isso não fosse importante, não seria tão importante ter uma revelação de nós mesmos e da nossa identidade. Então, eu quero tratar desse assunto, começando por um episódio, que é uma narrativa bíblica que me marca muito desde os meus 18 anos de idade. É quando em Números, no capítulo 13, no versículo 33, aqueles dez dos 12 espias enviados para observar a terra de Canaã voltam dizendo o seguinte, éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E eles dizem, e assim também éramos aos seus olhos, falando dos cananeus e do povo da terra. Evidentemente, a forma como eles se viam, era errada e equivocada. Em primeiro lugar, eles nem foram vistos pelos cananeus. Se tivessem sido vistos na condição de espias, sequer teriam voltado vivos. Né? Quando Josué manda dois espias, são escondidos por Raab, a razão pela qual ela escondeu é porque se eles tivessem sido pegos em Jericó, teriam sido mortos. Então, obviamente, eles sequer foram vistos, mas porque se viam como gafanhotos, acreditavam que essa era a forma como os outros também os viam. O relato desses dez espias, diferente de Josué é, é, e Caleb, que foram os únicos dois que agiram de forma diferente, o relato desses dois derreteu o coração de uma geração inteira. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 19, que eles não puderam entrar na Terra Prometida por causa da incredulidade. Ou seja, a maneira como nós nos vemos não é mera e simplesmente uma questão psicológica, mas é uma questão de fé ou de incredulidade a falta de fé nós não podemos ignorar o quão sério esse assunto é né e eu olho para aqueles únicos dois que entraram Josué e Caleb já mencionei a respeito deles nas outras lives sempre alguns desses insights eles foram os únicos que entraram todo mundo né incluindo os dois que entraram na terra e o resto da geração que não todo mundo tinha o mesmo Deus todo mundo tinha as mesmas promessas todo mundo estava diante dos mesmos problemas, eram os mesmos gigantes, do mesmo tamanho, do outro lado, para todo mundo. Mas por que só esses dois entraram? porque a maneira como se viam em Deus era completamente diferente da, dos demais. Enquanto os demais estão dizendo, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, Josué e Caleb, eles estão dizendo, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. E quando eu olho para essas verdades bíblicas, me fica claro e evidente né, que quando temos uma visão correta de nós mesmos, a partir da palavra de Deus, da revelação bíblica, daquilo que Deus diz a nosso respeito, obviamente, isso nos permite entrar naquilo que Deus tem para nós. No entanto, quando nos vemos de uma forma contrária, isso nos impede de viver e de experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu me lembro, né, mencionei que desde os 18 anos de idade, esse, esse entendimento de ver como os israelitas não tinham uma imagem correta de si mesmos, os afetou né, e chamou a minha atenção. E eu me lembro de uma das primeiras mensagens que eu preguei lá no início do meu ministério, em 1992. Ela tinha o seguinte título, você é aquilo que você vê. E eu quero resumir é, é, um pouco dessa, dessa mensagem. Em Provérbios, no capítulo 27, e no versículo 19, a Bíblia diz, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Né? Obviamente, naquela época eles não tinham espelhos como nós temos hoje, feitos de vidro. Né? Os espelhos ou eram um artigo de luxo que pouca gente tinha acesso, feito de, de bronze batido, polido, ou o que para a maioria da população era aquilo acessível, né? era olhar o seu próprio reflexo na água. Então, vamos tentar imaginar né, o espelho no nosso contexto, mas o reflexo da água para eles naquela época. A Bíblia está dizendo como a água reflete o rosto, Assim também, o coração reflete quem a pessoa é. Nós precisamos entender o quão central é esse assunto do coração. Aquilo que nos afeta interiormente no coração determina aquilo que eu e você viveremos do lado de fora, exteriormente. Né? Eu creio que é por isso que Provérbios 4, 23 diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Alguém disse, se você quiser macular um rio, você não precisa tentar manchar ou poluir o rio em toda a sua extensão. É só ir na nascente. Né? E se você poluir a nascente, você vai poluir o resto do rio. A Bíblia fala do nosso coração, como sendo o lugar de onde procedem as fontes da vida. E a Bíblia está dizendo, sobre tudo o que você deve guardar. Há muita coisa que a Bíblia nos ensina a guardar, mas a Bíblia diz isso aqui, ó, atenção especial, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Quando era ainda adolescente, eu me lembro de ter passado, caminhando num bairro próximo é, da casa onde morava, é, ter passado perto de um circo e ter visto um elefante, mesmo fora do, do, do, do, do horário é, é, das apresentações, quando a música tocava, ele estava lá dançando, e eu observei que aquele elefante enorme, gigantesco, estava preso numa corrente, e aquela corrente estava né, presa no, no, no, no chão de concreto. E eu fiquei impressionado olhando aquilo. Conversei posteriormente com uma pessoa, com um amigo, dizendo, cara, como que o um elefante, que é um animal tão forte, né, tem a capacidade de arrancar árvores inteiras ali com a sua tromba, encostando hoje em paredes é, é, é, de casas de prédios que erguemos, eles botam isso tudo abaixo. Como que esse bicho fica preso numa corrente que ele poderia facilmente arrancar? E essa pessoa ainda me falou, olha, você ainda está vendo uma corrente no concreto. Mas o fato é que esse elefante foi preso muitas vezes, desde quando era filhote, numa corda. Essa corda amarrada numa das suas patas era muitas vezes presa numa estaca de madeira fincada no, no, no, no chão de terra. Né? O problema, ele, ele me explicava, é que quando aquele elefante era um filhote, ele não tinha força para arrebentar a corda e nem a estaca de madeira fincada no chão. E, de alguma forma, aquele animal assimila uma imagem interior de que a corda e a estaca é maior do que ele. Mas depois o elefante cresce. Né? E agora o que o prende não é porque a corda ou a estaca sejam mais fortes do que ele. É porque ele acredita que elas sejam, de fato, mais fortes. Ele assimilou uma imagem interior que o manterá preso naquele lugar. Eu achei muito interessante é, é, isso, pelo menos como ilustração, né, porque nós precisamos entender que na nossa caminhada, na vida espiritual, não é diferente. Né? Tem muita gente com uma imagem errada de si mesmo. Talvez uma imagem que foi formada da época em que não eram convertidos, ou quando eram novos convertidos, sem a plena consciência de quem eram. E essa imagem, muitas vezes tem aprisionado pessoas, né, porque elas ainda não entenderam quem de fato são e aquilo que podem em Deus. Então, uma imagem errada de nós mesmos, como a daqueles espias, ela vai nos prender, porque assim como na água o rosto reflete o rosto, a Bíblia diz o coração reflete quem nós somos. Tudo aquilo que afeta o coração nos define. É, acredito né? que essa é uma das razões, eu citei aqui, né, o, o, o texto de Provérbios 27 19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Mas eu quero mencionar aqui também Provérbios é, é, capítulo 23 e verso 7, né, que faz a seguinte declaração. O texto sagrado diz assim... Eu sei que... de Versão para versão isso pode alterar um pouco, mas basicamente a essência da declaração bíblica é como o homem pensa em sua alma. Outras versões dizem como ele imagina em sua alma. Assim ele é. Nós precisamos entender que não só aquilo que afeta o nosso coração... Né, acaba também afetando aquilo que nós somos, mas nós precisamos entender que a maneira como pensamos a respeito de nós mesmos, ela também acaba definindo aquilo que nós somos. Então, quando a Bíblia diz, como imagina em sua alma, Provérbios 23, 7, assim ele é, mais uma vez, o que nós percebemos é justamente a ênfase do poder de uma autoimagem, né? A imagem que nós temos de nós mesmos, ela nos define. Ao longo da caminhada, né, é, é, da jornada com Deus, esse é um assunto que nós precisamos nos permitir ser trabalhados. Já mencionei nas, nas lives anteriores, gente como Moisés e Jeremias dando desculpa, porque não se viam capazes de executar aquilo que Deus os chamava. É lógico que Deus não estava esperando que eles fizessem isso na própria força, na própria habilidade, né, o assunto que, que eu dediquei ao último capítulo do nosso livro é só para falar da capacitação divina. Deus tem nos chamado para realizar coisas sobrenaturais, baseado numa capacitação que é sobrenatural. Mas se nós não entendemos quem somos e o que podemos nele, nós jamais poderemos executar aquilo que Deus nos propõe, aquilo que Ele coloca diante de nós. Eu sei, quando falamos a respeito de uma autoimagem, a gente precisa ter um certo cuidado para não ir a extremos. Né? Eu exploro isso não apenas nesse capítulo 5 do livro, mas depois nos capítulos 6 e 7 eu desenvolvo bem melhor a ideia, né? porque a autoimagem positiva ela pode tirar alguém da inferioridade para a superioridade, vai sair de um extremo para o outro. Alguém saiu de uma inferioridade que era fruto de uma autoimagem errada, mas pode ter uma autoimagem excessivamente positiva, exagerada, a ponto de se tornar orgulhoso ou metido. No livro do Apocalipse, o senhor fala, olha, vocês puseram a prova, aqueles se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tem pessoas acreditando serem algumas coisas em Deus, chamadas para fazerem algumas coisas em Deus, e o próprio Deus está dizendo, nem eu reconheço isso. Né? vocês colocaram eles à prova e acharam mentirosos, porque o que eles estão falando não é a verdade eles podem achar que são apóstolos Deus está dizendo, para mim não são né? então a ideia, quando falamos de uma autoimagem não é apenas tentar construir algo forte e positivo é tentarmos entender de fato o que é que Deus fala a nosso respeito. Porque a partir do momento que entendemos, isso nos ajuda a evitar os extremos. Uma autoimagem errada que nos leva à inferioridade ou uma autoimagem errada que pode nos conduzir ao orgulho ou à superioridade. As duas coisas devem ser evitadas. O apóstolo Paulo escreve e diz que ninguém pense de si além do que convém. Acredito né? que também ninguém deveria pensar a quem, nem menos e nem além, nem mais, e diz, mas pense segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um de nós. Então, há uma medida de fé que Deus libera, algo que nos leva a crer né, para aquilo que Ele nos chamou, tanto para ser como para fazer. Então, é, é, é muito importante que a gente consiga enxergar e entender, compreender esses, esses princípios bíblicos. O próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, né, a respeito de, de não ir além da esfera de ação que Deus estabeleceu para cada um de nós. Deus estabeleceu determinados limites. Se, por um lado, né, queremos, e, e a ideia da divulgação do livro... né é, revelação, o caminho para realização é ajudar as pessoas a entenderem sua identidade, para poderem também praticarem a produtividade, fazerem aquilo que Deus quer. Se, por um lado, queremos por meio do livro, incentivar o conceito correto de identidade e produtividade, por outro, também não queremos ver ninguém alimentando uma fantasia. Né? Alguns de nós precisamos entender que há determinadas coisas que nós não fomos chamados para fazer. Então, é, quero dar uma pausa aqui na exposição do, do, do assunto o Poder da Autoimagem, para te encorajar. O tempo todo está aparecendo na tela aí, né? É, é, um QR Code ou também o link loja.orvalho.com, onde você pode adquirir o livro. Nós tínhamos anunciado que durante a pré-venda, que foi até essa segunda-feira, todos os que adquirissem o livro receberiam o seu exemplar autografado, com frete grátis. Acredito que a gente não foi claro o suficiente, não em todas as lives, mas nós decidimos incluir e dar de presente também um dos nossos cursos online, né? Identidade e propósito. Inclusive, é desse curso, da parte né, inicial que trata, das, das aulas iniciais, tratam sobre identidade, que nós tiramos a maior parte do conteúdo que está aqui no livro. Alguns materiais foram adicionados depois. Mas a gente decidiu estender até essa sexta-feira. No dia 20, para todos os que adquirirem livros, né? nós vamos continuar mantendo os benefícios da pré-venda. Quem comprou antes, obviamente, já está recebendo o primeiro. Né? É, eu, eu, eu já autografei quase 2 mil livros no início dessa, dessa semana, nós já despachamos a maioria deles para aqueles que adquiriram antes, mas nós vamos estender isso ainda até o, o, o fim de semana e você deveria, então, aproveitar o mais rápido possível. Né? Acredito que esse limite deve é, é, ser até a sexta-feira do dia 19. Todos aqueles que adquirem, adquirirem o livro, para qualquer lugar do Brasil, né? frete grátis, um exemplar autografado e nós vamos inserir ainda junto de presente o curso Identidade e Propósito. Né? Se você tem condição, eu tenho falado isso, compre mais de um, abençoe mais pessoas. Como eu não tenho nenhum ganho pessoal com a venda dos meus livros, eu fico sempre muito à vontade para encorajar os outros a que adquiram, né? Porque há dois bons motivos para isso. O primeiro é que você vai ser abençoado com essas verdades, ou quem quer que seja que você apresentei. Né? O segundo. É que a venda desses materiais, mesmo com a gente absorvendo o frete, dando outros benefícios, nos ajuda a manter funcionando todos os nossos projetos que oferecemos, que disponibilizamos para os outros de forma grat gratuita, que para nós acaba tendo um custo elevado. Então você tem aí dois bons motivos para investir no livro. Agora, é, se quiser aproveitar a visita ao site, nós... Estamos disponibilizando, eu estou falando bastante a respeito desse livro do John Bivy. É um assunto que eu ouvi ministrar em 2009, né? Eu esperei por muitos anos isso sair na forma de um livro. Eu devorei esse livro tão logo saiu e de fato achei fantástico, né? O título do livro é X, o livro X, né? A ideia é falar do sinal de multiplicação aí na matemática. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. Os assuntos são correlacionados. Né? acredito que eles podem se somar, podem te ajudar e podem te abençoar, mas deixa eu voltar a falar um pouco mais sobre essa questão da autoimagem, né, falei da importância de não ir a extremos e a maneira que nós temos de não incorrermos no perigo de ir aos extremos é deixar que a palavra de Deus defina a nossa identidade, é deixar que a palavra de Deus, por exemplo, defina né, a, a, a, a, o conceito ou a imagem que nós teremos a respeito de nós mesmos. E quando eu falo a respeito disso, há um texto das escrituras que eu particularmente não consigo deixar é, é, é, de pensar ou de incluir nesse tipo de reflexão. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, é, um, a partir do versículo é, 19, a Bíblia está falando... É, a respeito do homem ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar, né? porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E logo na sequência, o verso 21 diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra implantada em nós, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Né? A ideia da palavra salvar aqui, inclui a ideia de cura, de restauração, ou seja, há um acolher da palavra de Deus, que produz, como diz o Salmo 19,7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que produz restauração na nossa alma, né? e produz restauração por quê? Porque nos ajuda a ir na direção certa. Então, a partir do versículo 22, Tiago diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Uma pessoa que só ouve, não tem o vínculo da prática, ela pode se enganar. Como? Olha o que diz o verso, os versos seguintes, vou ler do 23 ao 25. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois logo contempla a si mesmo, se retira, né, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, em primeiro lugar, além da palavra de Deus, falar de uma pessoa que é bem-aventurada naquilo que realiza, porque a gente tem falado muito que identidade e produtividade são assuntos que estão conectados, que estão correlacionados. Nós não podemos perder a ideia da figura que Tiago usa aqui a respeito do que é ouvir a palavra e praticar. Né? Ele fala tanto do que ouve e não pratica, como do que ouve e pratica. Ele diz o que ouve e não pratica é alguém né, semelhante a uma pessoa que se contempla no espelho, mas depois esquece quem era. Né? Qual é o espelho que Tiago está mencionando aqui? É a palavra de Deus. Ele está nos mostrando que a palavra de Deus é como um espelho que revela quem de fato nós somos. Agora, quem é só ouvinte e não é praticante, ele não tem um vínculo profundo, ele perde a consciência de quem ele é. Não significa que ele não seja aquilo, mas aquilo que ele viu no espelho da palavra, ele logo depois vai se esquecer. Eu acho interessante, Tiago, usar o exemplo de alguém que esquece a imagem do rosto. Né? Talvez hoje em dia, porque a gente tem tanto espelho, tanto reflexo em vidro para todo lado, isso pareça não ser algo tão real para as pessoas, mas eu me lembro quando era ainda garoto, que às vezes me dava umas crises, uns desesperos né? de, de, de esquecer a imagem do meu rosto de procurar olhar no espelho, um reflexo em algum lugar, meio para lembrar, e quando eu via o meu rosto, ia, puxa, é mesmo, é desse jeito. Né? Agora, já tive momentos também, me lembro de uma ocasião que eu tinha feito é, é, um voto específico a Deus e eu tinha raspado o cabelo e a barba, e eu esquecia que tinha raspado o cabelo e a barba, e quando olhava no espelho, eu levava um susto atrás do outro, quem é essa pessoa que né, eu estou olhando? Então, seja um exemplo ou outro, acredito que o que o Tiago está falando é que alguém pode perder a consciência de quem ele é, né? E, essa pessoa que perde a consciência de quem é, o texto nos mostra né, que ele, obviamente, está se sabotando. Né? O, o, o verso é, 22 diz que essa pessoa engana-se a si mesmo, né, porque ela está acreditando em algo que ela não vai experimentar. Né? Por quê? Porque ela não vive uma consciência profunda da sua identidade. Já aquele que atenta bem para a lei perfeita, que é o espelho, a ponto de ter uma clara consciência né, da sua identidade em Deus e de quem ele é, a Bíblia diz, além de ser um operoso praticante, vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Né? então quando falamos a respeito de uma autoimagem né, nós precisamos entender que isso é um conceito bíblico a maneira como nós nos olhamos determina onde vamos se nos vemos como gafanhotos né, viveremos como gafanhotos agora, se nos vemos como conquistadores de gigantes isso é o que a palavra de Deus nos mostra que nós também podemos passar, a experimentar e viver eu olho para um Davi né? enquanto toda a nação, inclusive o rei, que era o maior de todos, estava tímido diante do desafio de Golias, você vê um Davi se levantando e questionando quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do, do Deus vivo. Naquele momento, Davi não está apenas olhando para si como se ele fosse melhor do que os demais, mas ele entende o que ele pode em Deus. Ele olha aquilo indignado e diz, esse homem está afrontando os exércitos de Deus e ninguém vai fazer nada. Né? E quando tentam perguntar se ele tem experiência na batalha, ele diz que não. Saul tenta oferecer né, uma armadura, ele diz isso aqui não, não, não me serve. Mas ele começa a dizer, Deus já me livrou né, da, da, das mãos de um urso, das, mãos, da, das garras de um urso, das garras de um leão, quando vieram roubar as ovelhas, e vai me livrar desse incircunciso si filisteu. Aquele homem que tinha uma experiência profunda em Deus, entendia quem era e o que podia, já vinha tendo certos níveis de experiência, não hesitou em acreditar que um milagre poderia se manifestar e o restante da história, todos nós já sabemos o impacto que isso produziu é, é, é, para toda uma nação. Nós precisamos observar atentamente na Escritura que pessoas que fizeram a diferença nas realizações foram pessoas que, de alguma forma, foram despertadas a entender quem elas eram e passaram a se enxergar de forma correta. Tá? Acredito que isso é muito mais do que uma dose de psicologia, de tentar encorajar você né, é, é, é, a si mesmo. Nós precisamos de revelação da palavra, que gere e produza esse nível de fé e de resposta, que por sua vez também vai nos levar a essas realizações tremendas e extraordinárias em Deus. Acredito que isso resume bem né, o que é esse capítulo 5 aí do. do do livro Revelação, o caminho para a realização, né? um livro onde a gente fala sobre identidade e produtividade, e acredito que é responsabilidade de todo cristão. Amós 3.3 diz que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Né? Eu acredito que se Deus fala algo a meu respeito, eu tenho que estar de acordo com Deus. Se Deus me vê de determinada forma, eu tenho que estar de acordo com Deus. Né? Aliás, esse é um dos capítulos, capítulo 3, como Deus nos ver, né? Capítulo 4, identidade transformada a partir do entendimento de como Deus nos vê, como eu e você podemos ser afetados, impactados, né? Acredito que, embora possa haver aplicações naturais, de uma mudança de imagem, né? como, por exemplo, uma história famosa é, é, é, contada e foi muito usada é, é, na, na independência do país de, de Gana, era uma história que um político edu e, e educador chamado James Agri contava né, a respeito de uma águia que foi é, é, criada entre as galinhas, e um dia um naturalista encontra e diz, não, você não é uma águia, você, você não é uma galinha, você é uma águia, e tenta fazê-la voar né, em níveis distintos, joga para cima, ela não voa, sobe em cima do, do, do, do, do telhado do celeiro e joga, não voa até aqui no alto da montanha, ele faz com que ela encare o sol, e a joga do desfiladeiro e, de repente, aquela águia descobre que pode voar. E eles usavam essa figura para dizer aos seus semelhantes, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os brancos tentaram nos fazer acreditar que nós somos menores, nós precisamos mudar a maneira de nos ver. Embora possa haver impactos naturais, emocionais, na perspectiva psicológica de uma autoimagem, nós não podemos limitar o entendimento do que a Bíblia ensina sobre o assunto somente ao aspecto natural. Se isso já tem se mostrado libertador em pessoas que nem entendiam a palavra de Deus e o quão espiritual é o assunto da autoimagem, imagine você, quando nós que temos o entendimento da palavra de Deus e descobrimos a nossa identidade em Deus, a partir das declarações dele, o quão libertador isso não pode ser nas nossas vidas. Né? Então, deixo aqui essa resenha do capítulo, mais uma vez Quero te encorajar, eu estou muito empolgado com a mensagem desse livro e com aquilo que ele pode produzir na sua vida. Revelação, o caminho para a realização. Aproveite, a hora que fizer o acesso, seja aí é, é, pelo QR Code ou pelo link que nós estamos indicando, loja né? E se você puder, adquira ali também o livro X. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. Eu acredito né, que a soma combinação dessas verdades vão abençoar e muito o seu coração. Antes de terminar, né, eu gostaria de abrir aí um, um espaço para algumas perguntas relacionadas ao assunto que nós estamos falando aqui, do livro, de identidade, produtividade, né, autoimagem. Você que ouviu o ensino bíblico, talvez tenha uma dúvida ou uma percepção importante de algo que talvez a gente não completou aqui. Né? Então, eu gostaria de gastar, nós temos ainda alguns minutinhos aqui, é, é, respondendo algumas dessas perguntas. Então, se você quiser, né, faça a pergunta aí nos comentários e nós vamos é, tentar responder algumas delas. Lembrando só mais uma vez aqui, né, já falei isso anteriormente, é, todos os que adquirirem, esse, esse nosso livro até essa sexta-feira, do 19 de março. Vão receber uma versão autografada, com direito a frete grátis, e um dos cursos da nossa Escola Orvalho, que é o Identidade e Propósito, né, está sendo compartilhado aí de forma gratuita. Ah, é, uma, é uma pergunta? Assim, quando você recebeu o livro, é, o pessoal está me lembrando aqui, junto com o livro, se comprarem até o dia 19, vai vir dentro um cupom, né, que é, não apenas te dá o, o, a orientação de como acessar o curso, mas de como proceder inserindo um voucher para que você tenha né, o acesso gratuito. Apesar do curso ter um valor bem em conta, né, nós fazemos questão que ele seja presente aí para aqueles que comprarem. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui... É em algumas perguntas. Eliselma comenta aqui, para Soluciano. eu não vejo muito da minha capacidade. Sei que tenho mais, não sei qual, como fazer para descobrir? Bom, eu quero dizer que esse é, é, é um comentário né, que, na verdade, reflete o coração de muita gente. Eu fiz uma dedicatória nesse livro para dois casais. Né? São dois casais de pastores que me sucederam né, em duas das comunidades alcances que eu plantei, uma na cidade de Irati e a outra aqui na cidade de Curitiba. Quando comecei a trabalhar com esses casais, nenhum deles se via como capaz né, para assumir nem o lugar onde estão, sequer quando apresentava desafios menores a respeito do ministério. Acredito que esse é o dilema que todos nós vamos passar. Só existe uma forma de crescer com clareza no entendimento de quem nós somos, que é como eu falei agora há pouco olhando para o espelho da palavra de Deus. É deixar essa revelação da palavra de Deus nos encher de tal forma que ela vai reformulando a nossa forma de pensar, ela vai reformulando né, a maneira de nos vermos. Então, isso acaba sendo um processo que nos permite crescendo, sendo bem-sucedido, avançando nas conquistas aos poucos. Né? É, para mim, essa é a mesma resposta à pergunta aqui. Como vencer a baixa autoestima, né? O meio da revelação de quem nós somos, né? A Bíblia diz em Romanos 8:32, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quando a gente começa a entender o nosso valor aos olhos de Deus, interessante que gente que tem essa marca de realização na Bíblia, tem sempre também essa marca de um entendimento correto a seu próprio respeito. No Salmo 27, 10, Davi diz, Ainda que meu pai ou minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Ele era alguém que estava dizendo, o meu valor não vai ser determinado por ninguém, a não ser por Deus e por aquilo que ele diz ao meu respeito. Ah... Deizimar Miranda pergunta, Como praticar essas verdades? Como tudo na vida cristã, né, nós precisamos reconhecer que é uma progressividade. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tanto o entendimento de quem nós somos, ele acaba vindo de forma progressiva, como o exercício disso também vai sendo progressivo. Eu comecei, por exemplo, evangelizando nas ruas. Tinha um medo enorme quando comecei né, de fazer aquilo que eu não sabia como seria, como aconteceria, mas à medida que eu me fortalecia através do ensino da palavra, me dando a convicção de que eu podia estar lá e também praticava, né, as próprias experiências começaram a me convencer cada vez mais de quem eu era em Deus e daquilo que eu poderia Jadson comenta, pastor, eu tenho 35 anos e acho que não consigo conquistar nada no ministério. Bom, é, o que devo fazer? Moisés estava com 80 anos e achava que não poderia fazer aquilo que Deus estava pedindo. Né? A maioria de nós não terá essa convicção de que pode fazer algo a não ser a partir de uma revelação e de entendimento de quem nós somos em Deus. Quando Paulo fala que trabalhou mais do que todos os apóstolos, ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Né? Ele fala, em 2 Coríntios 3, que Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. À medida que vamos entendendo essa capacitação do alto, né? Ela, esse entendimento de um Deus que nos reveste de força, o entendimento que nós podemos fazer também muda. É... Eu vi alguém perguntando quando chega o livro. Bom, o livro já chegou da gráfica, está pronto, nós já estamos despachando, dependendo do lugar do Brasil, é, nós podemos ter prazos diferentes. Né? Tem gente pedindo aqui no Paraná e recebendo mais rápido que algumas pessoas no Norte e no Nordeste. Não podemos ser precisos a respeito disso, mas a gente tem conseguido despachar os livros com rapidez. Uh, acredito... Uh, que talvez dê tempo aqui de fazer um último comentário, uma última pergunta. Pastor, o senhor acredita que Daniel 11, 32 está relacionado ao tempo que vivemos? É, obviamente o texto que diz lá, que é uma das bases do... do, do do nosso livro, do primeiro capítulo, O Povo Conhece Seu Deus, Será Forte Fará né? e ele tem uma aplicação histórica, que já passou, ele tem uma aplicação profética, que ainda vai acontecer, e ele carrega princípios, que esses sim, como princípios, independente do aspecto histórico ou profético, que é passado ou futuro, esses se aplicam ao tempo que nós estamos vivendo, com certeza estão em harmonia com o resto de outros, Princípios bíblicos. Aqui não é um comentário, é uma pergunta, né? mas as pessoas estão aqui. Existem livrarias, o livro, sim, o livro já está chegando em muitas livrarias através da editora Quatro Ventos e há outros formatos pelos quais você também pode adquirir. Nosso encorajamento aqui em relação à aquisição no site é porque nesse momento você pode adquirir uma versão autografada com curso gratuito adicionado, né? frete grátis pelo mesmo preço, mas vai estar à disposição. Muita gente está me perguntando de fora se o livro será disponibilizado no formato de e-book. Temos a notícia da editora Quatro Ventos que sim, ainda não temos com clareza o prazo, né? mas acredito que nós vamos falar a respeito disso também. Bom, é... Acho que por hoje é só. Antes de terminar, eu gostaria de falar de mais um produto que o nosso ministério é, oferece, que é uma assinatura mensal, né, de, de um valor muito acessível, onde as pessoas podem ter acesso a todos os meus cursos. Não são todos os cursos de todos os professores da, da plataforma, mas a grande maioria dos cursos que estão disponibilizados lá, são os cursos né, que eu tenho gravado e disponibilizado. Então, pelo valor de R$ 31,90 por mês, você tem aí acesso ilimitado a todos os cursos. Acredito que isso é uma ferramenta que pode ajudar, e como falamos anteriormente, isso também é uma maneira através da qual você pode nos ajudar, seja adquirindo cursos é, é, eventuais, de forma pontual, assuntos específicos, ou sonando um assinante e tendo acesso a todo esse nosso material, é, por esse valor é, facilitado para você, e que nos ajuda também a seguir praticando aqui é, é, a promoção do ensino da palavra de Deus, de diversas formas e diversas frentes. É, para aqueles de vocês já adquiriram o livro, né, paciência, a, a a grande maioria deles já está a caminho, né? Para que eles estão adquirindo essa semana, nós estamos nos mobilizando para conseguir despachar isso é, o mais rápido possível. E termino aqui uma última vez mostrando a capa que já apareceu bastante, né? E dizendo se você tem condições adquira não apenas um exemplar de cada, né? Mas se você tem condições adquira mais de um desses. É, é, mais de um exemplares desse livro novo, Revelação, Caminho para a Realização, abençoe outras pessoas. Eu acredito que é um entendimento que pode destravar né, o propósito, o destino profético de muita gente. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado né, pela sua atenção. Semana que vem, Permitindo Deus, a gente volta e fala um pouquinho mais a respeito do assunto. Muita gente está me perguntando a respeito dos outros livros. né em breve, nós vamos começar a divulgação à medida é, é, em que... É, foi chegando o momento de serem lançados escrevi um outro livro chamado Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria será publicado pela editora Mundo Cristão né? temos um outro livro muito aguardado aí pelo pessoal que é o livro que eu escrevi com minha esposa Kelly, Como Flechas esse vai sair pela editora Vida falamos a respeito de criação de filhos então em breve vamos estar divulgando as outras novidades também né? por hora a gente está concentrando força naquilo que já está pronto e à disposição é isso, Deus abençoe tenha uma boa noite, um bom resto de semana, fim de semana, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em dias né, de pandemia, que você também possa fazer a sua parte, se proteger. Quero agradecer mais uma vez o carinho de muitos, né? me recuperei bem, graças a Deus, é, é, do Covid, mas agradeço mais uma vez aí as orações e as mensagens de carinho da parte de tantos É isso, Deus abençoe, uma boa noite